Olá, minha gente! Nossa dica cultural de hoje, o romance Baixo Esplendor. Lançado agora em abril de 2021 pela Companhia das Letras, o romance policial de Marçal Aquino é uma obra que vale a pena ser lida. E não somente pelos amantes do gênero policial. Ela marca também o retorno de um dos mais importantes escritores brasileiros a obra de ficção, depois de 16 anos de jejum. O enredo, com perdão no clichê, é de fato eletrizante. Da primeira à última página, trata-se da história de um policial civil que se infiltra numa quadrilha especializada em roubo de carga, tendo como missão mapear e desbaratar o bando. Só que ele acaba se apaixonando pela irmã do chefe da quadrilha. Tudo se passa nos anos de 1973 1974, tendo como pano de fundo o, o, um dos períodos mais difíceis da ditadura militar. O romance tem um final de dar vertigem, que engenhosamente convida o leitor a participar do fecho da história. Não é uma história convencional, viu? O romance aborda o submundo do crime de uma maneira, não sei se seria esse o termo correto, mas de uma maneira genuinamente humana, posto que mexe em questões fundamentais como amizade, fidelidade, amor, sexo e erotismo, e sem cair na armadilha da banalidade ou do suspense sensacionalista. Há uma dose muito bem calibrada de realismo no romance. O erotismo, por exemplo, está longe de ser vulgar ou sexista. É tratado como deve ser uma emoção humana natural. A linguagem é apropriada, trata de crime, sexo, amor e erotismo como quem está mesmo disposto a espreitar e entender a alma humana. Como diz o próprio autor no texto, os protagonistas eram dois sujos que se amavam com pureza. A fluidez, a estrutura, os diálogos bem construídos, e enxutos e a riqueza dos personagens constituem já uma marca registrada do autor de Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios também publicado pela Companhia das Letras. Não é à toa que Marçal Aquino, por vezes, é considerado um legítimo sucessor de Rubem Fonseca, esse gigante do romance policial na literatura brasileira. Enfim, nada é preciso dizer sobre a qualidade literária de baixo esplendor que acabou de sair quentinho do forno, lançado agora no último dia 9 de abril. É um sério candidato, arrisco a dizer, ao jabuti deste ano. É uma obra, uma leitura, para quem sabe que o crime, até mesmo se quisermos combatê-lo, precisa ser encarado como algo demasiadamente humano. E, como dizia Terêncio, Nada do que é humano nos deveria ser indiferente. Romance indicadíssimo, viu? Por hoje era isso. Semana que vem tem mais Dica Cultural. Muito obrigado, um grande abraço e até lá.